Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Numerologia Real, o seu canal oficial da numerologia do desenvolvimento pessoal. 23 de dezembro de 2021, chegamos ao Natal e à medida que os últimos dias do ano vão se esvaindo por entre nossos dedos, eu começo a avaliar os acontecimentos né, e ao mesmo tempo eu tento entender os motivos pelos quais alguns deles é, acabaram ocorrendo. E, conforme o tempo passa, lentamente nós começamos a perceber que são as pequenas coisas da vida que vão nos dar mais alegria. Né? E que é realmente muito bom reconhecermos esses momentos, porque são eles que criam as mais doces, as melhores lembranças que nós acabamos carregando por toda a nossa vida, normalmente. O problema é que nós ficamos tão obcecados por aquilo que nos falta, né? nós estamos tão apegados àquilo que supostamente estamos perdendo na vida, que nós não percebemos que por pior que tenha sido este ano, nem tudo está perdido. Né? Para mim este ano, principalmente o final deste ano, foi terrível. Mas apesar de faltarem apenas nove dias para o final de 2021, o ano ainda não acabou. E nesse vídeo eu vou te provar que ainda pode te surpreender e mostrar que o futuro ainda pode ser muito próspero. O filósofo e poeta americano Ralph Waldo Emerson escreveu uma vez que nós não devemos ser tímidos ou melindrosos com as nossas ações, já que toda a vida é um experimento. Né? O objetivo da vida é criarmos relações genuínas e não conexões superficiais, falsas ou materialistas. Mas afinal, qual é o propósito da vida? Será que realmente existe algum... Né? Se nós olharmos de para a maneira como nós estamos conduzindo as nossas vidas, nós vamos perceber que nós estamos sempre focados em alguma coisa lá na frente. Né? E no final, nós acabamos deixando de perceber o valor do nosso presente e acabamos perdendo momentos preciosos, porque ficamos nos preocupando com o passado, que nós sabemos que não pode ser mudado, ou temendo o futuro que sequer sabemos se irá acontecer. Né? Então, basicamente... É... Nós passamos mais tempo nos lamentando das perdas sofridas e tentando profetizar o futuro do que aproveitando aquilo que realmente temos para viver, que é o presente. Né? É... No mundo de hoje, cada vez mais, as pessoas estão se esquecendo da importância de viver o momento. Né? Desde que nós começamos a nos preocupar mais com o coletivo do que com o indivíduo, nós passamos a nos preocupar mais com o ontem e a temer o amanhã do que em viver o momento. Né? E, para alguns, ter um propósito de vida é só uma meta, né? Já para os espiritualistas, esotéricos e crentes em geral, todos nós fomos criados com um propósito específico, onde Deus teria um plano para cada um de nós, o que chega a ser uma obrigação e quase um castigo. E, para outros, um propósito é simplesmente dinheiro ou uma vida de prazer, né? Para a maioria de nós, na realidade, é a combinação de tudo isso. Para mim. O meu propósito de vida é estar onde eu que estar e fazer o que eu puder para contribuir positivamente para uma vida melhor, tanto minha quanto das pessoas, para a sociedade em geral. E o meu objetivo não é fazer o que eu amo fazer. O meu objetivo de vida é poder fazer o que eu quiser fazer, mas com muita paixão. né? Você não encontra o seu propósito de vida... Você não descobre o seu propósito de vida, você cria o seu propósito de vida exatamente como você acredita que ele vai ser. Né? O seu propósito de vida tem um significado importantíssimo para você e só para você, para mais ninguém. E nesse exato momento, o propósito de vida de todos nós é estarmos vivos. Né? O nosso objetivo é simplesmente viver, é sermos fiéis a nós mesmos e às nossas próprias ideias e para sermos úteis e evoluirmos o nosso objetivo é continuar vivendo aprendendo e descobrindo sempre coisas novas né o seu propósito é apenas estar onde você está fazendo bem qualquer coisa que você estiver fazendo e dando sempre o melhor de si é claro né e as pessoas que se negam a reconhecer isso raramente conseguem se divertir na vida né e dificilmente serão capazes de se sentir pessoas realizadas simplesmente porque elas perdem o contato com a criança interior e se esquecem de brincar né elas se esquece que para valer a pena a vida tem que ser divertida. E não, curiosamente, são justamente essas pessoas que sofrem com a falta de atitude, porque elas temem as mudanças, né? porque sentem uma grande dificuldade em lidar com as incertezas e, no final das contas, elas acabam se arrependendo e de não ter tido a coragem de levar uma vida fiel a si mesmo, né de terem se traído. Então, fique longe das mentalidades limitadas, né? das ideias negativas, se afaste as pessoas egoístas, abrace perspectivas mais otimistas, se envolva com pessoas que tragam bons ventos para suas velas e te eleve, né, te anime. Esse é, inclusive, um dos principais segredos para transformar uma vida sofrida em uma vida repleta de realizações. Né? Os problemas não estão, na verdade, nos problemas. As dificuldades que nós enfrentamos são uma consequência de como nós lidamos com os problemas. Né? E uma coisa é certa, né? as boas amizades, os bons relacionamentos... As coisas boas da vida sempre são aquelas que resistirão ao teste do tempo, né? que resistirão às dificuldades. E esses dias eu citei um artigo um trecho do poema Tem de Ferro, de Manuel Bandeira. Né? E nesse poema ele usa de alguma minoria, de muito senso crítico, para romper com as amarras e apresentar o ritmo da vida em toda a sua poética simplicidade. Porque, apesar de tudo, né, no final das contas, o significado de toda uma vida não está naquilo que nós deixamos, mas na maneira como nós influenciamos as pessoas. Então, reconheça que a sua vida é um experimento e você viverá uma vida sem medo e sem arrependimentos. Né? Toda a vida é um experimento e é preciso que você seja capaz de manter a sua mente aberta para agir como um verdadeiro artista, né? para agir como um verdadeiro criador do seu destino, mas, ao mesmo tempo, pense, fale e aprenda como um cientista. Né? O propósito da vida se trata de ter planejamento, né? de um planejamento de longo prazo para a realização de coisas grandes. Né? E quando eu digo coisas grandes, eu não estou dizendo coisas grandes em tamanho, mas na forma, né? na maneira como elas vão impactar a nós mesmos, ao meio onde nós estamos e principalmente as pessoas com as quais nós convivemos, com as quais nós vamos influenciar. E no final das contas, tudo isso é o que dará algum significado à sua existência, né? ou não, quem sabe. Então pense aí que o seu propósito de vida, apesar de ser seu exclusivamente seu, quase sempre ele vai acabar encontrando, aí se, às vezes até se chocando com o de outras pessoas. E é isso que vai dar ainda mais significado a ele. Né? Então supere essa incapacidade de compreender que o real objetivo da vida, né? o real significado da vida é simplesmente viver. Né? Ninguém está destinado a nada, que não seja simplesmente viver. Então, cumpra o seu destino e simplesmente viva. Né? Quando você reconhece que a vida é apenas um experimento, você para de ter medo das incertezas, você para de ter medo do futuro. E você deixa de viver uma vida cheia de arrependimentos. Né? Você começa a fazer coisas que te fazem realmente se sentir vivo novamente. Basicamente, você começa a contar uma história melhor. E vamos concordar que não, é, quem vai gostar, de uma boa história, né? Então nós temos muitas lições de vidas para serem aprendidas, e é muito importante que nós aprendamos essas lições o mais cedo possível, né? As pessoas pensam que aquilo o que acontece nas suas vidas está fora do seu controle, né? E essas pessoas. É, justamente que esperam que aquilo que aconteça nas suas vidas, e acreditam, aliás, que aquilo que acontece nas suas vidas, está fora do seu controle. São essas pessoas que esperam passivamente pelas migalhas que a vida vai lhes oferecer. né? E são também essas pessoas que esperam que a vida seja boa para elas e que, no final das contas, né? elas rezam para estar no lugar certo, na hora certa, mas, geralmente, nunca estão. Né? E eu digo, que o grande mal do século XXI é justamente a injustiça, né? Cada vez mais nós nos vemos angustiados, mesmo depois de termos conseguido obter status, poder e conforto financeiro que nós desejamos, nós continuamos impediados e geralmente insatisfeitos, né? Mesmo depois de termos conseguido tudo aquilo que queremos, para muitos de nós, aliás. Parece que nada na vida dá satisfação. Né? Isso é uma coisa terrível. Eu já passei por isso eu sei que é um sentimento terrível, né? mas em nossas limitações, em toda a nossa arrogância humana, nós acreditamos ser tão fácil conseguir tudo que depois que nós conseguimos, nós acabamos nos perguntando qual é o sentido de tudo isso. Né? Nós queremos sempre mais coisas e nós não paramos nunca. Né? Nós vivemos a eterna busca do ser por algo que nós nem sabemos o que é, na verdade. E desde criança eu tenho um todo sonho de mudar o mundo, né? mas eu nunca tive ideia de como fazer isso. Né? Eu também nunca tive, nem soube dizer o porquê eu deveria fazer isso. Então eu tentei muitas coisas diferentes. Né? Eu estudei, eu me formei engenheiro, eu construí um negócio, um bom negócio, aliás. Eu derrubei árvores, né? porque eu sou um construtor, depois eu plantei árvores. Eu li muitos livros, eu escrevi alguns livros, né? tive filhos, conquistei uma filha, eu formei uma família, me casei, nessa exata ordem, né? mas eu continuei olhando para fora. E eu nunca havia conseguido sentir realmente aquela sensação de realização, né? aquele sentimento de dever cumprido. Parecia que sempre me faltava alguma coisa, até que eu me deparei com as palavras de um poeta, jurista e teórico do Persa do século XIII chamado Maualama Jalalá de Maomé, também conhecido como Kumi de Bactro, né? ou simplesmente Rumi, e em uma das suas citações, que é uma das citações dele que mais me chama a atenção, inclusive ele diz o seguinte, né? ontem eu era inteligente, eu queria mudar o mundo, hoje eu sou um sábio, então eu estou mudando a mim mesmo. E todas as mudanças que você busca na sua vida né, normalmente começam com você e devem começar por você. Né? Se você mudar o seu interior, o exterior vai se encaixar perfeitamente. Tudo fora dele vai se encaixar perfeitamente. Né? Eu já perdi as contas de quantas vezes. Eu falei com alguém que diante de uma decisão e disse, sem rodeios está preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. E honestamente... Né, é, ninguém se importa com o que você faz, ninguém tá nem aí, na verdade, né? Todo mundo tem os seus próprios problemas para lidar. Então, pare de se menosprezar, pare de tentar ser socialmente aceitável e comece a ser você mesmo, né? O dedo de julgamento é um dos maiores, se não um dos piores obstáculos que nós, nos impede de nos sentirmos pessoas felizes e realizadas, né? A verdade é que quer você faça o bem ou quer você faça o mal, sempre haverão pessoas que irão te julgar, irão te condenar, irão falar de você. Aliás, né, o que mais existe no mundo são engenheiros de obra pronta. Né? Pessoas que, desculpa a expressão, não fazem porra nenhuma, mas depois que tudo está feito, aí eles aparecem para te dar, te dar lição de moral, para julgar, para te apontar o dedo e te condenar. Né? Mas guarde isso que eu vou te falar agora. Tá? Sempre que você vê alguém fazendo alguma coisa, isso parece muito fácil de ser feito, é porque essa pessoa é muito boa naquilo que faz. Né? Ela sabe muito bem aquilo que está fazendo. E é assim que a vida tem que ser, na verdade. Né? Tudo que você pode e deve fazer é dar o seu melhor sempre. Né? Se concentrar no que você pode controlar, ignorar tudo aquilo é, que você não pode controlar. Né? Ignorar quem te faz ou tenta te fazer se sentir menos digno de quem você é, é quem tenta te menosprezar, te diminuir. Né? Quando você permite que o medo do que os outros vão pensar ou falar, né? do que os outros vão achar, os outros vão dizer de você, você está bem do mão de todo o seu poder. Então entenda que nada está acontecendo por acaso, nada acontece na vida por acaso, né? Eu falo que a vida é estrategicamente calculável e tudo que acontece na sua vida tem uma explicação lógica e geralmente óbvia, né? Atribuir as coisas ao acaso é simplesmente uma fuga da nossa própria ignorância e da nossa incapacidade de lidar com as consequências de alguma coisa, né? É, nos dias de hoje principalmente, né? aceitar ou acreditar que alguém nasceu com um propósito determinado e ele deve ser seguido porque Deus tem um propósito para você, é de uma ignorância, é de uma incompetência terrível. Né? Nós somos o que então? Um erro divino, um projeto mal feito? Né? O passado se foi, aprenda com ele, mas aceite que ele se foi. Né? O futuro está lá adiante, então se prepare para ele, mas não fique preso a ele. Mas o presente está aqui. Né? Então, presente aproveite o presente, o que você tem agora vocês estão ocupados demais com as suas vidas, né? então quer que você diga, quer seja o que você diga ou não, ninguém se importa. Né? Quer você fale ou não, ninguém se importa, todo mundo está vivendo a sua própria vida, né? Então pare de se menosprezar, né? pare de limitar o seu poder de realização o que os outros pensam, o que esperam de você. Né? Esta é a sua vida, então aviva, né? seja você mesmo. Faça o que te faz feliz e vá ser feliz. Né? Os desafios, na verdade, nos fortalecem né? e as críticas nos tornam ainda maiores do que nós somos. Mas quando nós nos submetemos normalmente a eles, né? isso apaga aquela luz interior que nós carregamos no coração desde a nossa infância. Né? Nada se trata, na verdade, das dificuldades que nós enfrentamos, mas é da atitude né? de seguir em frente sem se submeter aos caprichos do destino. Né? A verdade é que se você quiser ter uma vida significante, certamente você terá de fazer coisas que os outros não estão dispostos a fazer, será que encontra contra muitas coisas supostamente é, obrigatórias a fazer. Né? Então não deixe que as opiniões ou pensamento dos outros te afetem de, uma, de maneira alguma. Né? O dinheiro se vai, o dinheiro vem, amigos vão, amigos vêm, pessoas entram e saem das nossas vidas o tempo todo, mas o tempo né? O tempo só se move em uma direção. né? Se move para frente. E a realidade é que nós estamos vivendo tempos difíceis, em uma época onde cada um tenta impor a sua própria verdade né? e no final tudo que importa é que nós somos livres para praticar as nossas virtudes em nosso dia a dia, né? E para decidir como influenciamos as outras pessoas, né? Tudo que você tem é o seu poder pessoal e a influência que você causa nas pessoas. é isso que vai determinar como será a sua vida e é isso que vai determinar o seu sucesso. Né? Então seja inteligente o suficiente para pedir conselho, mas você já sabe o bastante também para saber a hora de ignorá-los, né? sempre haverá todo tipo de pessoa, todo tipo de gente que vai se sentindo direito de te dar conselhos na vida, né? de se meter na sua vida. E pior é que realmente essas pessoas acreditam que você tem que seguir esses conselhos. né? E a parte mais triste é que a maioria dessas pessoas não tem nenhuma competência, nem experiência de vida, né? a sua experiência de vida, principalmente para opinar em qualquer coisa. E eu aprendi a ignorar essas pessoas porque elas, na verdade, acabam só falando besteiras, né? A grande verdade é que nós somos nós mesmos, né? e somos nós mesmos que construímos as nossas próprias prisões e as carregamos conosco de tartarugas, né? carregando a sua pesada carapaça nas costas. De pensar positivo, é ser grato pela morte do gato. aí, né? As pessoas, assim como a internet, estão cheias de frases edificantes, né? onde o objetivo é inspirar a felicidade de uma forma literalmente infeliz. né? E, curiosamente, essas palavras podem parecer reconfortantes, mas também... Destaca um aspecto da cultura brasileira que pode ser mais prejudicial do que útil, né? Aquela positividade tóxica, né? Aquela falsa garantia de esperança, que não tem a intenção de causar danos, na verdade, né? Mas que também não traz nenhum benefício útil, né? É mais uma maneira de responder ao seu próprio sofrimento ou ao sofrimento de outra pessoa. E a pandemia extrapolou o fenômeno da positividade tóxica, né? Com os famosos bordões vai ficar tudo bem, ou é. Tudo acontece por um motivo, é a vontade de Deus, né? sem dúvida nenhuma. São os, os exemplos mais conhecidos e mais ridículos de positividade tóxica. Né? O que eu quero que você perceba é que você está lutando para assumir quem deseja ser, porque não, você não está aceitando quem você é. Né? Você está lutando consigo mesmo, você está lutando contra si mesmo. E aceite de uma vez quem você é e pare de tentar ser quem você não é, né? aquilo que os outros querem que você seja. Pare de tentar ser aceitável e comece a se impor para ser aceito como você é. Né? Os bons momentos da vida são aqueles que se transformam em lembranças que te fariam olhar para trás e sorrir. Né? Bons tempos são aqueles que lembramos, que apreciamos, que eles nos motivam a fazer coisas positivas e trazem uma nova energia para dentro de nós, mesmo sendo passado. Né? É, os bons momentos estão sempre relacionados àquelas é, coisas que nos dão a sensação de bem-estar né? e de propósito, mesmo que as pessoas que estavam presentes nele não estejam mais por perto, mesmo que não estejam mais conosco. Né? Então pense nisso. Faça 2022 um ano melhor. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque no ano, o ano ainda não acabou. E na semana que vem nós teremos, sim, o último vídeo do ano. E até lá, se você quiser falar comigo, dar a sua opinião, aproveitar para solicitar o seu estudo numerológico pessoal a sua análise numerológica para o ano 2022, todos os links de contato estão aí na descrição desse vídeo. Aproveite, inclusive, que eu estou com a promoção de Natal, tá? 50% de desconto, tanto nas análises quanto no estudo numerológico, até o dia 26 de dezembro. Um forte abraço, até a próxima semana, com o nosso último vídeo do ano. Te vejo por lá. Até lá.